Uns rara e Aqui ligou já? Filhinho, é o tá é seguinte, eu. Roda um pouquinho mais. O que que aconteceu? Tá com pódio, roda um pouquinho mais. Não, roda, roda. Ô, oh, eu coloquei o um monoposto, não sei se vai ficar da hora, filho. Se ficar, ficou. Se não ficar, eu aproveito esse áudio para ficar o áudio dessa câmera aqui. É isso, Docar É isso aí. É isso? É. Então tá bom. É. E se ela travar? A GFW por baixo. Ah, então tá bom, beleza. É só pra, só pra saber, saber não. não. não down, só, só, só pra saber, então beleza. Deixa eu Se tiver alguma dica, eu, eu tiro daqui. Se não tiver, você vai ficar só com um rolê luxuoso. Melho. No estilo cabrito. Let's go. Let's go. Caralho, Gabriel. Olha aí mano oposto que luxo e a primeira dica vai se sua moto tem peças de plástico ou mesmo isso aqui parece uma borrachinha não passa vaselina aqueles negócios de deixar o plástico brilhando porque vai ressecar e vai ficar branco assim aí você vai ficar refém disso para sempre a peça tranquilamente dura cinco anos aí sem perder a coloração então não fica fazendo esse negócio que você não precisa tá ligado senão já era, eu comprei usado, tá zerado Luxo máximo Só que eu até falei pro filho, eu falei, ô Léo Que que aconteceu aquele ele vaseline, irmão? Eu falei, meu Deus, agora você Fez eu lembrar de você pra sempre, porque toda hora eu Vou ter que ficar fazendo isso, mas a compensação Tá zero, zero E aí aqui é o suporte, ó Que tem um grande lance aqui Back cam, E tem um outro detalhe, porque aqui, ó Também, ó, como você pode ver Aqui, ó, ó Tirar a saia dela, aqui, ó, back cam. O que, que acontece aqui? Olha a distância. a, ah. Olha ah. aqui, ó. Ah, ah. Então, o som, filhos, fica muito mais luxo daqui. Então, quando eu gravo, tanto que eu monto aqui, ó. Né? um é, onboard daqui, ou no capacete, eu aproveito sempre esse áudio. Esse áudio aqui fica sem barulho de vento. Então já fica a dica pra vocês aí. Alguma coisa pegou, filho